Malta, achei ali duas estátuas de gigantes, com símbolos profanos. Uma delas já está a partida, tem duas cabeças e tem o nome do Dorahun, que é aquele gigante que nós derrotámos, que estava enlouquecido com duas cabeças. E a outra ainda não está acabada e tem o nome do outro gigante amigo dele. E possivelmente nós interrompemos o ritual que ia transformar esse tal segundo gigante na sua versão enlouquecida. São mais ou menos altas patentes. Hum. É Altos o suficientes para causarem o caos, mas não são poderosos o suficiente para eles conseguirem fazer este ritual, se calhar. O líder em si já era forte demais, eles já não conseguiam influenciar assim. Tu também percebes que aquele cão, o Death Dog, provavelmente estava aqui para ser sacrificado? Fudeu-se o maior. O <risos> que é que o Rudi encontrou e no, no corpo do outro? Ok. Fecham umas botas, sim. Está então, uma pequena nota escrita em Dwarvish, dentro da secretária. Narak, preciso de mais scrolls. O Stone Speaker tem trapos, traps, traps, traps. Mas o Droki, muito, muito pequeno e muito esperto. Eu escrevo os nomes no papel e trago. Se me deres tempo, eu trago-te os nomes todos. Mas tens de botar mais scrolls. Scrolls mágicos. Assinado, Droki. O Brian até está a salivar okay. só a pensar que há aqui scrolls para ele okay. copiar e absorver. Conseguimos não. salvar este gajo e o gajo está vivo e a gente vai entregá-lo vivo? Ou o meu Magic Missile foi mesmo por meio dos olhos e... Não, vocês conseguem. Conseguem entregá-lo vivo, sim. Querem fazer alguma coisa quanto às estátuas? Eu quero levá-las para dar não. aos gigantes. Vou lhes okay. explicar o que é que é e depois vou lhes dizer pá, não sei se isto é melhor partir. Se é melhor não partir, guardar num raço, não imagino mesmo. Ah. Decidam vocês. Okay. Em vez de sair de lá e Sim. voltar a entrar, é permanecer lá, encontrar uma sala segura, barricarmos lá dentro, fazer long rest, sair de lá de dentro e assim ah. diminuir a probabilidade de nos cruzarmos com os Hanamasssss. Eu gosto da sala que tem a escada, eu bom. Ah, se só tem uma entrada é o sítio ideal, é meter-se lá, barricar a porta e ir para o melhor. Cima, se alguma coisa correr mal com a trap, eu sei desarmar aquilo. Pelo menos eu devo sobreviver. Ok, então mete-se aqui duas tacas no chão, com o um cordel, e uns, umas garrafas penduradas. Se alguém vier a passar a pisar o cordel, para dar as garrafas para o chão, e a gente ouve, e estamos aqui dentro. E esta porta está barricada. Auguros, oh, durante o descanso vocês ouvem o tilintar dos frascos. Vejo aqui para os olhos da cruz, what is happening. Tu vês aí dois derros. Os é. gajos, quando tocam nas garrafas, percebem que aquilo tem algum sistema de alarme, e os gajos pisgam-se daí. É. <risos> Fui à procura de cobra e encontrei ouro. Espetacular. E vocês conseguem completar o vosso long rest. Noiço. Nice. Então, malta, por mim, a gente saía aqui para a porta e virávamos à direita, que ainda não fomos por aí. Vocês chegam a uma câmara mais larga. É como se os caminhos destes se separassem em dois e no meio tem um jetor de um lagozinho. E os dois caminhos, um passa por cima do outro. Cima. O objetivo é virar à esquerda, mas entretanto vai sair um kraken daqui dentro do lago alguma merda e a gente vai mudar de ideias, ok? Se for o caso, acho que não vamos ter de mudar de ideia. Se <risos> for só um kraken também dá para resolver. Se for um kraken dá. a gente foge. O kraken também não é forte, não, não, não há de sair muito dentro da de água. Estava a ver, o David a dizer que o kraken não era forte, mas <risos> aí, mudou <risos> de ideia. Vocês vão passar aqui em cima. Vocês notam que no centro da piscina começa-se a formar o género de um pequeno remoinho. O género de um geyser, vá. É. Uma espécie de merda, Sim, vá. Mais ou menos na vossa direção. E de dentro de água sai uma coisa muito gira. Você vai sair de lá um kraken das caldas. <risos> é tipo um kraken, mas com um formato diferente. Do <risos> tentáculos. É mais nice. <risos> Vamos fugir ali para o túnel da esquerda. Faço um disengage como action e um dash como bonus action. Okay. O Brian vai -lhe fazer um pireto, vai fazer um dash e vai-se chegar assim aqui para longe. E a 23, este plano correu muito a mal ao Brian. O Brian está a grapples. <risos> Vou mesmo fazer o face step E pronto. Eu, entretanto, o plano era, já agora, era eu tinha-me tinha afastado, a ver. E tinha levado o ataque. E ele já não tinha reaction para vocês depois poderem fugir. Oh. E yeah. a, Bora lá. Você vai da querer. Eu sei, foda-se. o ovo de dragão. Eu penso que é improvável que esta merda tenha lá o um outro Dragão dentro. Faço disengage, o 30 feet para ali, para o pé da vida. Então é para se passar o caralho, é? Deixa eu ver se é este. Não. não. É este! Não, não é, é esse! Ah, é este! É este! Agora é que é este! <risos> vou, fazer, vou fazer o disengage e correr muito. Então faço um disengage a criatura volta a afundar-se, vocês calculam que ela não consiga sair dentro de água aqui. Portanto, bem jogado, conseguiram não ser arrastados por dentro. Eu base e faço um pirete para aquilo. Yeah. <risos> per perguntaram ao Isaac, se o gajo se importava de me fazer um Cure Wounds assim pelo caminho. É fantástico se eu tivesse o Cure Wounds aprendido. Eu pergunto ao oh, Sun, se por acaso ele não tem assim... Toque retal. Cuidado? Ah, exatamente, maravilha, é isso mesmo. Ok, obrigado. Não é preciso o toque retal, se calhar, em retrospectiva, mas... Mas tu sentes na é meia... Vocês chegam a uma área ligeiramente diferente. Começa a subir, começa sempre a ser em esta caverna é bastante grande e tem um género de uns planaltos com várias alturas. A Phaser aqui é tipo, uma cena ridícula. As luzes quando damos energia a mais, que as luzes estão parece se arrebentar. Pronto, os melos aqui estão, estão assim, no topo destes patamares. os pequenos planaltos e à direita tem assim qualquer coisa redondo. Tipo em formato novo? Sim. Tipo, much. tipo assim, esférico, mas assim, mais ou menos, mais, That, mais tipo ovo do que esfera. Yeah. Hmm. E deste lado tem um género que parece um obelisco. O obelisco tem 50 oh, de de altura um, e é feito assim, parece metal, brilha ligeiramente, preto e parece que tem assim umas falhas. Pronto, não é uma coisa perfeita. E ao lado deste obelisco está uma criatura.